Cuidado com boatos durante as campanhas. Boatos são informações não verificadas, de origem desconhecida e que circulam como verdades. Verifique sempre. Outras dicas no aplicativo Guia do Voto. Baixe agora.